Agora a gente volta novamente com o Albert Silva, porque ele vai falar da situação lá do posto Interlagos, que vai funcionar hoje até as 10 horas da noite. É isso mesmo, Albert? Bom dia! É isso mesmo, Israel. A gente está numa unidade de saúde aqui em lagoas, a unidade aqui do Interlagos, né? A gente já vê aqui uma movimentação, o pessoal está trabalhando aqui para apoiar essa demanda né, de atendimento da UPA 24 horas, o atendimento médico de vacinação na unidade de saúde aqui do Interlagos. Abriu, Israel, das sete, abriu às 7 horas da manhã e vai até às 10 da noite, nesta segunda-feira hoje, né, primeiro é, de maio, dia do trabalhador. No entanto, então, os casos de urgência, de emergência ainda devem ser direcionadas para a UPA 24 horas, viu? O objetivo da abertura do serviço aqui durante o feriado é ampliar o acesso aos pacientes que necessitam atendimento sem precisar se deslocar até a UPA 24 horas. Olha, tem outras unidades também né, de saúde, né, além daqui do Interlagos, né, a UPA que está mantendo os atendimentos de urgência e emergência, assim como o serviço de atendimento médico de urgência, que é o SAMU, então se você precisar aí né, de uma, de uma, de uma, uma opção aí de urgência. O atendimento pediátrico também... 24 horas apenas para criança, você pode buscar aí o hospital regional, né? Mas aqui a unidade do Interlagos fica aqui na rua Euridice Chagas Cruz, 521, aqui no bairro Interlagos. Por enquanto, muito tranquilo. Tem também a campanha de vacinação, né? O pessoal pode estar tá vindo aqui vacinar, né? Então, só o pessoal dá um pulinho aqui na unidade do Interlagos. O movimento aqui até que está tranquilo, algumas pessoas sendo atendidas, né? Bom, o maior movimento aqui foi mais no comecinho da manhã, entre 7 e 9 horas da manhã, mas por enquanto agora, agora no horário de almoço, até que está bem tranquilo aqui na unidade do Interlagos. Portanto, você que está acompanhando aí o nosso jornal, precisa de atendimento, pode vir aqui para a unidade do Interlagos, mas se for uma coisa mais urgente, a UPA 24 horas também está disponível aí para fazer esse atendimento, Israel.